Oi, meus amores. Hoje a nossa querida aluna né, e amiga Débora Viana vai ensinar vocês como que ela faz esses bótons dela aqui. Essas pecinhas maravilhosas para você estar tá dando de brinde Presenteando o teu cliente, ela vai estar ensinando você como qual a técnica, como que ela faz, tá bom? Aproveite e vão lá no Instagram dela também sigam ela, tá bom? Então gente, já deixa o like aí pra gente, né? E compartilha esse vídeo. Assim, mais gente estará assistindo esse vídeo, quem sabe sirva para mais pessoas também, né, gente? Eu Queria agradecer a Débora por estar nos ajudando, né? Por estar nos dando, trazendo essas dicas maravilhosas. Débora, muito obrigado. É com você, amiga. Vai daí. Oi, pessoal, estou aqui novamente para passar para vocês umas dicas é, de como eu faço aqueles botões de resina é, que dá para pôr aplique de lacinho ou roupinha. E eu na verdade vou estar tá fazendo bóton para eu colocar na roupa do pet. Eu vou colar aqui depois. É, é uma forma assim de... de ser uma etiqueta também, né? para você poder pôr é, na roupinha do pet. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu uso. Vou tentar fazer bem rápido, porque o processo ele é meio demoradinho. Então, eu uso essa resina epóxi, que é a resina que eu comprei. E precisa também do endurecedor. Então, a medida é... Cada medida que você usar do epox, dessa resina epox, é a metade do endurecedor. Então, se você usar 5 ml de resina epox, você vai usar 2,5 de endurecedor. E eu costumo fazer bem pouquinho. Até tem uns, uns potinhos aqui, ó, daqueles de xarope. Porque eu costumo fazer bem pouco mesmo, porque ela endurece muito rápido. Então, se você demorar para fazer a mistura... É, ela endurece muito, muito rápido, então tem que ser bem rapidinho. Você não pode mexer a mistura com nada de metal, então tem que ser essas colherzinhas de plástico ou aquelas de sorvete, ou palito. E eu tenho o palito de dente para ser o auxílio meu pra, pra, pra, na hora que for aplicar a resina. Então, eu vou tentar mostrar pra vocês como eu faço. O adesivo dá certo. adesivo de papelaria, ou adesivo, ou se você imprimir na folha, na folha, aquele papel fotográfico, adesivo dá certo. Eu mandei fazer uns pra mim na gráfica, é, uns adesivinhos para eu fazer os botos, no caso, que vai ser a minha etiqueta, né? Que eu quero fazer aqueles brochezinhos. Então, eu mandei fazer na gráfica o tamanho que eu queria... Então, ele fez para mim bastante quantidade. Até o, se o pessoal fizer o contato dessa gráfica, eu posso passar aqui. Fica próximo da minha cidade. É uma pessoa muito joia. Entrega também em todo o Brasil. Bem bacana. Ele chama o Thiago. Tem que usar essa cola permanente Acrilex, E eu coloco nessa. Eu corto essa folha, sabe essa pasta? Essa pasta simplesinha de papelaria. Eu passo uma cola. Essa cola, no caso, ou nela todinha, ou só na onde eu vou fazer. Faço, gente, eu tô gravando e tô cortando o vídeo, porque eu tô segurando com uma mão, então fica meio complicado. Então, o que que eu faço? Eu coloco nesse adesivo, eu aperto bem, porque não pode ter bolha. Então, aqui eu já fixei ele, eu aperto bem. Tem que ser num lugar reto, viu? Porque são depois, se fizer num lugar assim, a resina, ela vai, ela vai tombar. Aí, no adesivo, né, esse adesivo que a gente comprou, eu vou tirar, eu vou tirar essa camada que tem aqui. Tô com uma mão só, tá difícil. <risos> Mas eu vou tirar essa camada que tem aqui. Que aqui eu colei, tá meio complicadinho. Vou tirar essa camada aqui, olha, tá vendo? Vou tirar essa camada aqui todinha que tem, porque quando a gente tira isso daqui, a hora que a gente vai pôr a resina, ela não vai pra essas bordas, tá vendo? Tá vendo? A resina, ela vai ficar no limite certinho, não vai deixar ela se esparramar. Então, tem que tirar essa camadinha aqui. Até no adesivo que compra da papelaria, tem que tirar. Eu tenho uma balança, né? Eu ligo a minha balança, coloco o meu copinho, vou tarar ela, zerar ela. E vou pôr, no caso, em primeiro lugar, a resina. Então, eu vou pôr a resina. Faz pouquinho, porque depois, se não conseguir... Olha lá, eu coloquei oito. Eu ia fazer com cinco, mas acabei pondo oito. Deixa eu te limpar aqui minha, a boca aqui, pra ela não, não endurecer. Então, tem que ser assim, bem rápido. Depois que você colocou... Você já deixa, você já tampa a sua resina para não perder, né? Então aqui ela não vai endurecer porque tá sem o tá sem endurecedor. Então o que, que eu faço? Eu coloquei 8.2, então eu vou ter que pôr 4.1, né? 4.10, que é a metade. Então eu zero de novo. Opa. Aí eu zero de novo e vou abrir o um endurecedor, o endurecedor já fechado. Pessoal, no caso, era para ter posto 4.1, mas não tem problema ter passado um pouquinho. Aí coloquei 4.2 e agora eu vou mexer. Pessoal, a gente vai mexer essa misturinha, tem que mexer bem rápido. E ela não pode ter essas bolhas. Vocês estão vendo que tá com essas bolhas? Ela tem que ficar um transparente bem, bem vivo. É... Então, eu vou mexendo aqui. A hora que ela ficar no ponto, eu mostro de novo pra vocês. Olha só pra vocês verem que ele tá bem com bolha, tá vendo? Dá pra ver? Ó, ele tá bem com bolha. Então, tem que misturar bem, bem, bem. Até ele ficar bem transparente e diminuir o número dessas bolhas. Se essas bolhas não diminuírem, depois que você aplicar todinho no seu, no seu adesivo, aí o que, que vai acontecer? A gente vai ter que queimar com isqueiro, ou isqueiro assim, sabe? para queimar a bolha. Só A quantidade de resina é a quantidade que você vai querer que ele fique gordinho, bem boleado. Aí você vai aplicando, ó. É de um em um. Você vai aplicando e vai pegar o palito de dente e você vai espalhar até as bordas. É assim que faz. E o legal é que dá a gente fazer, vamos supor, se a roupinha é da Minnie, dá pra gente fazer com um adesivinho da Minnie... É, fica bem legal. Então, você chega até mesmo a pontinha, tá vendo? Aí, aqui, ó, vou trazer pra vocês bem de pertinho, pra vocês verem. Bem perto. Eu não sei se dá pra vocês verem, que tá meio desfocado... Olha, ficou com umas bolhas, tá vendo? Depois que eu fizer toda a aplicação, se essas bolhas não sumirem, eu venho com isqueiro e vou queimando elas, para elas sumirem. Então, aqui, ó, aí a quantidade de resina, você que vai ver a quantidade que o seu adesivo vai suportar. Eu, às vezes, eu, eu coloco um pouquinho a mais, porque eu gosto bem bolhadinho. Mas se pôr demais também, ele começa a vazar nas laterais. Faltou para esse último aqui. Ficou bem bolhadinho. Não vai é, precisar eu pôr o isqueiro. Porque não deu nenhuma bolha. Ele está secando, ó. Aqui tem uma bolinha para eu mostrar para vocês. Vamos ver se vai dar para vocês verem. Colocar mesmo fogo ali, ó. Se deu bolha, é só colocar o fogo. Que elas estouram todas. E dá super certo. É. depois eu mostro como que ficou o resultado final, mas dá para fazer diversas coisas com ele. Eu trouxe aqui para vocês verem umas coisinhas que eu fiz, olha, isso é de uma cliente, é um colarzinho, olha, tá vendo? Então dá para gente fazer é, várias, várias, vários formatos, é, dá pra gente fazer também com um adesivo de papelaria, esse daqui, ó, é adesivo de papelaria que eu fiz, olha, é adesivo de papelaria, e ele fica bem firminho, bem durinho, ó, fica bem durinho, fica bonitinho, aí dá pra gente fazer temático, igual na Páscoa, na Páscoa eu fiz é, o, roxo, o coelhinho, tá vendo, olha, essas pintinhas aqui é glitter que eu coloquei, então ele tem um brilhinho. Aí a gente coloca um pompom aqui. Então dá pra gente inventar diversas coisas. É, um, é uma coisa assim que compensa. Eu paguei em, em torno de 70 reais no, na resina com epóxi. E já fiz muita, muita coisa com ele, olha. Olha só que legal. Esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz opa, de festa junina um dos primeiros que eu fiz olha com... Opa, tá difícil aqui segurar com uma mão e, e virar olha, tá vendo? então dá pra gente inventar o aplique que a gente quiser coração aí vai da criatividade da gente viu? espero que vocês tenham gostado espero que vocês façam, porque rende muito então pessoal, eu vou terminar o vídeo aqui, ó Mostrando para vocês que já finalizei o meu bottom, ó, o meu broche. Como ele é um adesivo, ó, ele é facinho de tirar é, dessa cartela. Olha que gracinha que ficou, ó. Ele é um... Ó, fica até a marca dos dedos, depois tem que limpar. Ó, fica parecendo um vidrinho. Olha que graça. Aí, dá pra você colocar, no caso meu aqui, esses daqui eu fiz pra, pra colocar o fechozinho aqui atrás e usar como broche. Eu vou pôr um brochinho na caminha, sabe? É... Então, eu, eu fiz assim. E dá pra gente fazer todos aqueles modelos. Espero que vocês gostem do, do vídeo. Que qualquer coisa, é só me chamar no particular que eu respondo. Então, pessoal, ficou assim, olha. No caso, meu é um brochezinho, né, que eu vou fazer. Que eu quero, além de dar de mimo pro meu cliente, eu quero etiquetar a minha mercadoria. Algumas peças minhas, então, agora vai com essa etiquetinha. É esse que eu não comprei, eu já comprei, mas não deu tempo de chegar... Então, isso aqui foi só um teste que eu fiz, né? Não vai ficar assim o final dele, vai ficar mais bonitinho. Então, é de 3 milímetros, eu comprei esse, esse botãozinho na Shopee, de 3 milímetros. E eu vou fazer esses, esses brochezinhos. Então, dá pra gente fazer aplique, dá pra gente fazer diversas coisas, igual eu já mostrei pra vocês, ó. Fica bem bonitinho, gente. Dá pra fazer muita coisa legal é, pros cachorrinhos. E é isso aí. O vídeo ficou assim, espero que vocês tenham gostado. Se não der para entender, pode me chamar no particular que eu é, tento ajudar vocês, tá bom? Tô obrigado, Sheila, por mais uma oportunidade de, de mostrar para os meus amigos um pouquinho do que eu do que eu aprendo, um pouquinho do que do que dá para ser compartilhado, tá bom? Fiquem com Deus, todos vocês.